Oh, correntes Antena parabólica. Não começa, não. Não, eu só tô dizendo que eu vi num programa de televisão que é assim que se monta um. Não fala. Telefone alienígena. Galera, o negócio é o seguinte: tem que recolher e sair, dona Lica. Não dá pra deixar a lixo na área comum, não. Isso não. É lixo. É, seu Chico, é, separa tudo num canto que depois a gente recolhe, tá? Obrigada. Sobrou pra mim. Ana, foram quatro. Quatro. Sim, mas tem algum nome novo? Tem um. Márcio. Você só se esqueceu de um. Paulinho. Você tinha que lembrar disso. Porra! solta ela ele fica